que no dia 27 de março né, realizou a cerimônia de entrega dos certificados das atividades envolvidas durante o projeto para as apenadas, que são o público-alvo da ação, no presídio estadual feminino Madre Pelletier. E a gente vai conversar hoje aqui com a Aline Cunha, que é professora da FACED, Faculdade de Educação da URGS e coordenadora do projeto, também com a Amanda Rocha Lourenze, que é bolsista do projeto Estudante de Ciências Sociais aqui da Universidade. Uh, queria perguntar então para vocês, como é que surgiu essa ideia, né? A Aline já participou aqui de algumas vezes Sim. de extensão em Foco, mas enfim, anualmente a gente tem esse encontro aqui para celebrar esse momento tão importante. Uh, como é que surgiu a ideia do projeto, Aline, uh, o Justiça com as próprias mãos, o que é que motivou vocês a, a desenvolver esse projeto? Boa tarde. Então, boa tarde Vicente e aos ouvintes também, é, sempre é bom uh, repetir, né, falar e rememorar né, o, o início desse projeto, que hoje é um programa de extensão, né, que começou como um projeto e hoje é um programa de extensão, que surge de uma inquietação uh, a partir da violência familiar e doméstica né, e dos casos em que as mulheres então estão em reclusão ou são absolvidas né, no, seus, ju, no seu julgamento Quando elas é, resolvem ou pensam que a forma mais eficaz De exterminar né, a situação de violência é agindo contra o agressor né? Então, essa atitude que é a famosa justiça com as próprias mãos né, Não é rara no cenário é, brasileiro mas muito mais é, com relação aos homens, em relação às mulheres, mas também há mulheres, embora em menor número, que se encontram reclusas por conta desse tipo de crime. Né? E, e na, nossa, é, na nossa intervenção com as mulheres, então, desde 2011, é, a gente sempre busca é, discutir esse conceito, né? o que é justiça, o que é violência... E nós nos deparamos com respostas muito diferentes daquelas que um grupo de extensão de uma universidade, né, numa extensão comunitária, leva para a comunidade. Então, as mulheres, várias delas tinham como preceito que a romper com a estação de justiça é ser mais violenta. E nós passamos, então, a, a aprimorar esse conceito, né, o que é mesmo fazer justiça? E no nosso caso, fazer justiça está muito atrelado à criatividade, à possibilidade de encontrar essas alternativas para sair da situação de violência, em recorrer ao aparato público e ter um serviço público de qualidade para acolhida dessas mulheres. né? Então, eh, o Justiça com as Próprias Mãos seguiu com essa, com essa pauta, né, com esse título, exatamente para que a segunda parte, né, que é o Manualidades e Direitos Humanos das Mulheres, seja entendido como fazer justiça, porque esse termo vem sendo empregado de uma maneira bastante equivocada ao longo de muitos e muitos anos né, na nossa sociedade, se naturalizou que fazer justiça com as próprias mãos é ser violento, e a gente então busca nessa ação discutir com as mulheres, que pelo contrário, né, é coibir situações de violência, é não aceitar as situações de violência, é mudar, né, a essa essa cultura de violência para uma cultura de paz. E em que medida essas manualidades contribuem para, enfim, para recuperação dessas apenadas perante a situação que elas passaram? Então, é o objetivo de ter um grupo de artesanato com pedagogas, com um, estudantes de licenciatura né, de outros também estudantes de bacharelado, é, é promover um espaço de criatividade. Né? As mulheres que se encontram em reclusão, boa parte delas, é, por conta da reclusão e por conta de situações anteriormente vivenciadas de violação de direitos, chegam no sistema prisional com uma com a sua autoestima muito baixa, né, com a, a sua percepção sobre si mesma muito deteriorada, né? Elas passam a ser vistas daí por elas mesmas pelo crime e não pelas pessoas que são ou podem ser. Então, a atividade criadora, o artesanato, né, isso foi é, o estudo da minha tese, ele traz a possibilidade de que as mulheres se vejam em uma prática que, historicamente, é, algumas delas foram destinadas às mulheres, a gente sabe que tem divisão de gênero no próprio artesanato, né mesmo que seja uma atividade é, bastante antiga. Praticamente tudo, né, Aline? Infelizmente. É, é exatamente, então nós temos ali atividades que são vistas como atividades de mulheres mas que durante muitos séculos foram utilizados para deixar essas mulheres numa situação é, muito de acomodação, né? de pensar no outro e não em si mesma. Então, mas nós é, entendemos que a possibilidade criadora que o artesanato possibilita e também a pauta anticapitalista, que o artesanato provoca, né, então da produção do início ao fim, do conhecer todo o processo, do poder partilhar o conhecimento durante a, a produção artesanal, né, e nós trabalhamos com sabonetes com ervas medicinais, entender que esse produto final é para elas, né, para que elas utilizem durante o momento da reclusão e não só para que façam e vendam depois que saírem, não, é para aquele momento, para que elas... É, tenham um momento de cuidado consigo mesmas. Então, todas essas, essas provocações e essas reflexões, elas são relevantes para o tratamento penal. A própria casa, né, a, a, a própria a direção do presídio, né, na pessoa da diretora Maria Clara, é, da diretora interina que acompanhou o momento da, da entrega dos certificados a Sabrina Varoni, é, Entender o quanto essas mulheres manifestam interesse por participar dessas atividades. O quanto elas se sentem bem nesse momento, o quanto elas verbalizam né, que, em meio à reclusão, um momento de extremo estresse né, para a vida de uma mulher reclusa, elas também podem entender os seus, os seus direitos, né, principalmente, nesse caso, o direito à educação. Bibiana Davila está aqui para conduzir a entrevista comigo. Boa tarde, Bibiana. Boa tarde. Uh, então, dentro dessa ideia né, de fazer as oficinas, também existe uma roda de leitura. E nessa roda de leitura são utilizados apenas livros de escritoras mulheres. Uhum. Como vocês veem esse impacto que pode ter na vida dessas apenadas, perceber as mulheres também como produtores de cultura no nosso país? Então, é, quem coordena essa ação é minha colega, a professora Ana Cláudia Godinho. né E ela, como educadora né e como quem pensa sobre essas questões também a partir do, do legado feminista, é, é notória a surpresa das mulheres né, quando elas se deparam com uma estante apenas com mulheres né, na literatura. Algumas delas, inclusive, é, em algumas dessas autoras, elas nunca tinham ouvido falar e autores mais clássicos homens, talvez, há ah, de ouvir falar, sim, mas as mulheres em nenhum momento. Então, esse é um primeiro impacto. O segundo impacto é a seleção das obras. né não, não são só obras escritas por mulheres, mas são obras escritas por mulheres que trazem, em alguma medida, a discussão dos direitos humanos das mulheres, né ou a discussão dos direitos humanos com esse foco nas mulheres. Então, quando elas leem ah, essas obras... É, durante o momento da roda de leitura e da conversa sobre essas obras elas já é, se remetem às situações vivenciadas o que é muito produtivo para que elas é, para aquele momento em que elas estão vivendo ali que é um momento em que elas têm algum tempo reservado mesmo que seja é, duas três horas na roda de leitura mas um momento reservado para pensar é sobre a literatura Então um conhecimento da área né, da, da literatura Da obra, da autora Do estilo de escrita Da escrita de uma resenha né, Que elas fazem em todas as aulas Mas também por outro lado, da sua própria existência como mulheres, da sua vida cotidiana, da realidade da reclusão. E nós também temos uh, selecionado obras de mulheres que já estiveram em reclusão por algum motivo. E elas também é, veem essas situações e, e pensam né, sobre a possibilidade de pensar a reclusão sobre outro viés. Né? Então, a pensar a justiça, pensar a sua condição, pensar os seus direitos as formas de acesso à justiça, é, a dignidade do cumprimento, no cumprimento dessa pena, porque a pena é de reclusão, a pena não é de é, fome ou de trabalhos forçados ou de masmorra, né? A gente já superou essa ideia, assim a gente espera. Mas é, essas mulheres têm, então, a oportunidade de, na roda, pensar sobre si e se solidarizar tanto com aquela autora né, que manifesta também sentimentos, histórias por meio da, da literatura Mas também com as suas companheiras, que também verbalizam outras situações vivenciadas é, Que se assemelham né, às delas, porque é, isso às vezes passa despercebido né, Alguns fatos da vida, principalmente aquilo que é positivo Quando se está dentro de uma prisão Queria perguntar para Amanda qual é o impacto que esse projeto e a atuação nele tem na tua formação. Acredito que, como aluna de Ciências Sociais, ou qualquer outro curso, na verdade, mas deve, deve ser o maior impacto e a experiência uhum. mais que tu deve ter tido até agora dentro da universidade. Uhum. Boa tarde. É, é total o impacto, na verdade, porque assim que eu entrei na graduação, eu já tentei me inserir nessa área de estudo e não estava conseguindo. Então, quando surgiu a oportunidade de entrar na bolsa, eu consegui... De certa forma, toda a minha graduação né, se tornou o foco, assim, desse estudo, né, da área do sistema prisional, especificamente feminino, né. E tanto a sociologia como a antropologia, né, que são áreas de estudo das ciências sociais, elas me dão todos os aportes que eu preciso para compreender, né, a realidade do sistema prisional, para analisar esses atravessamentos que tem raça, que tem classe, que tem gênero, né, dentro daquele ambiente. E também me, me dá ferramentas para pensar como conduzir a educação ali dentro, né. Junto com, com o nosso grupo e tal. Mas uh, existem outras bolsistas também nesse projeto, né? Como vocês veem essa relação entre as detentas e essas pessoas vindo de fora, vindo da universidade, se preocupando com elas e tentando, de certa forma, ajudar elas? Não só na vida após aquele momento, mas também nesse momento tão difícil na vida delas. Posso? Uhum. É, na verdade, eu acho que isso vai muito da abordagem que a gente utiliza enquanto grupo, sabe? A gente se propor a tratar elas enquanto mulheres, né? E entrar com essa perspectiva de direitos humanos, que não é uma assistência, né? Não é, não busca assistir elas naqueles momentos, mas busca construir uma, uma ação educativa ali, né? Então eu acho que elas sentem isso. Quando tu olha para elas, quando tu conversa com elas e trata elas como alguém, né? Como uma mulher. E não é um tratamento que elas estão habituadas mais a ter, né? E talvez ao longo da vida dela tenha sido violado muitas vezes. Então eu acho que elas sentem essa sinceridade, assim, e cada vez mais se sentem à vontade para se abrir contigo, né, relatam situações da vida delas. Então é uma construção, né, é sempre um processo que a gente constrói. E o momento da formatura é sempre um momento de muita alegria, né? Sim, de... é, sempre. Sempre, é muito esperado, assim, pelas mulheres também. Então, em 2017, eh, aliás, em 2016, quando tivemos a formatura em 2017, era em torno de 30 mulheres que receberam o certificado. Esse ano, um pouco mais, 34 mulheres receberam, né, e algumas não estavam na formatura porque, felizmente, estavam em liberdade ou com progressão de pena, né? Então, a gente não ficou triste pela ausência, mas vão receber o seu certificado também. E, e para essas mulheres, é, a gente percebe que algumas, inclusive, se dão conta que participar de uma atividade que tem 12 horas e receber um dia de remissão é, é significativo, mas não é o mais significativo no momento delas uh, falarem sobre o projeto, elas raramente falam sobre a, a progressão, não, ou sobre, aliás, a remissão. Elas falam muito mais sobre, ah, como foi bom, porque vai ter de novo, ah, a gente não vai fazer mais sabonetes, ah, mas a gente gostou tanto, e a professora Ana não vem mais, né? Então, acho que essa, essas perguntas que elas fazem, né? É, querendo participar mais Querendo ir nas atividades Ter esse momento com a gente né? Porque elas não são obrigadas a participar Em nenhum momento, elas são convidadas é, não, não é algo é, Assim Que elas participam e depois São cobradas de ir então, elas vão voluntariamente, né, porque querem participar. Elas vão falando umas para as outras e, no fim, toda a galeria quer participar. Isso nos traz um... um é muito positivo. Né? E no dia da formatura, nós, é, inclusive, quando a Andriele fez a matéria, ela escreveu sobre isso, né, e a gente fez ó, como algo muito natural, que chamou a atenção, né, de repente, de alguém que tá de fora, que foi fazer painéis para elas, nós temos um quadro de, de giz, exatamente para elas poderem escrever, pra gente poder escrever também, e a gente escreveu uh, parabéns, né, formatura e os nomes delas, né, e elas ficaram muito contentes de ver o seu nome na parede, né, e a Amanda, quando ia chamando também os nomes delas, elas virem, né, e, tomar banho, se arrumar, né? sair da galeria, e toda perfumada, para ir todo um receber todo um ritual, para receber o certificado, né? E, e depois ficar olhando, e algumas a gente sabe que não sabem ler, que são mulheres que não são alfabetizadas ainda, mas elas olham, identificam o seu nome, viram, desviram o certificado. Então, a gente vê que tem uma relação uh, com aquele documento, né? E entendem a relevância dele para a vida delas naquele momento, né? e depois claro a própria direção da casa se encarrega de encaminhar é, para vara criminal para que elas sejam para que elas tenham né uh, um dia de remissão e isso para elas também é, é menos um dia né lá dentro e numa galeria que nós temos trabalhado uma das galerias que menos tem atividades né de remissão ainda hoje que são, é a galeria das mulheres que são acusadas de terem cometido crimes contra a criança né? Então a gente trabalha com esse público, se desafia enquanto educadoras né O que é o direito à educação para todos, enfim, é para todos né é, O que é trabalhar com essas mulheres que a sociedade julga que tem que estar lá uh, eternamente né Mas no Brasil nós não temos prisão perpétua é, e também o que é para essas mulheres também viver um outro lugar, né? Ao invés do lugar de acusada de um crime hediondo, né? Estar no lugar de alguém que está aprendendo, né? Então, a gente acredita que esse movimento é significativo tanto para nós, para mim, para a Ana, enquanto professoras, para as bolsistas, né? Que são atualmente, no ano passado foram seis bolsistas, é, como que esse trabalho, então, se desenvolve né, para a nossa humanização e para a humanização dessas mulheres. Muito bem, Aline Cunha, professora da FACED, Amanda de Rocha Lourenzi, estudante de Ciências Sociais, ambas atuando no projeto Justiça com as Próprias Mãos, Manualidades de Direitos Humanos das Mulheres. Muito obrigado pela participação na Extensão em Foco, parabéns para vocês, acho que é um trabalho realmente que simboliza a extensão universitária como algo de impacto na sociedade, né, e de construção de uma realidade melhor. E sucesso. Obrigado. Obrigada, te agradeço. Vamos agora às notícias da extensão. O curso Arquiteturas do Jogo na Educação Infantil está com inscrições abertas até 30 de abril. A atividade acontece nas quintas-feiras, de 10 de maio a 7 de junho, no período da noite, na Faculdade de Educação da URCS. As aulas serão ministradas por Rodrigo Sabala de Carvalho, professor da FACEDE. O público-alvo do projeto são educadores e estudantes da área da educação. Inscrições através do e-mail arquiteturadojogo.com Está aberta a exposição Sem Título, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, no Instituto de Artes da URGS. A mostra reúne obras em diferentes linguagens artísticas, incluindo fotografia, desenho, vídeo e pintura. A exposição acontece até o dia 4 de maio, das 10 da manhã às 6 da tarde. O evento é aberto ao público e a entrada é franca. A exposição integra o Sétimo Artes Ságios, Fórum de Projetos de Ensino e Artes Visuais, que acontece nos dias 23, 24 e 25 de abril, também na Pinacoteca do Iaurgs. Música Extensão em Foco tem produção de Bibiana Dávila, apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco.